Vamos dar início, então, à banca de qualificação do doutorado da aluna Geisa Nascimento Barbalho. É, primeiramente, eu queria já agradecer imensamente à banca, o Joel Souza, o Manuel Alves Falcão, é, principalmente o Joel, né, que é de fora e que teve que apertar aí na agenda dele. Então, Joel, muito obrigada, viu? É, Geisa, você pode começar agora a sua apresentação. E depois a gente passa para a arguição da banca. Tá bom. É, eu vou deixar para você falar, o, o, apresentar o, o título uhum. da, da sua tese. Uhum. E o programa, você né, já a já gente? Já tá Isso. Estamos sim. Bom dia, hoje eu vou apresentar a apresentação de qualificação de doutorado, intitulada Desenvolvimento de Métodos Alternativos ao Uso de Animais para Avaliação do Desempenho e Eficácia de Produtos Farmacêuticos Inovadores de Aplicação Oftálmica, orientado pela professora doutora Thais Gratielli. Bom, no cenário epidemiológico, nós podemos ver que as doenças oculares atingem cerca de 2,2 bilhões de pessoas no mundo. Essas doenças, por exemplo, temos a consultivite, o olho seco, o calásio, entre outras, que são condições clínicas problemáticas e dolorosas, e também se apresentam como as principais razões no serviço de oftalmologia, o qual movimenta um mercado de aproximadamente 17 bilhões de dólares em medicamentos genéricos. Assim, as leis globais de medicamentos genéricos estimam um crescente no desenvolvimento de formulações inovadoras para os oftálvicos. Logo, o nosso foco aqui é no olho, que é um órgão sofisticado, vital para o sentido da visão. Ele também é secado por uma órbita protetora óssea. Né? São órgãos extremamente sensíveis e bastante expostos. Por eles serem tão expostos, eles têm diversos mecanismos de defesa que são bastante eficientes, como o filme lacrimal, a drenagem lacrimal, o movimento das pálpebras e as camadas da córnea. Ele é dividido entre o segmento anterior e o segmento posterior. E esses mecanismos de defesa se encontram aqui no segmento anterior. Bom, pensando nesses mecanismos de defesa, a nossa primeira barreira farmacotécnica a ser vencida na administração ocular de fármacos é o filme lacrimal. Ele está em contato com o ambiente externo e também com a epitelio da córnea. Ele é formado por uma camada lipídica, é, contendo ácidos graxos livres, esteróides e fosfólicos que vai ajudar na redu... a reduzir a taxa de evaporação do filme lacrimal e também na manutenção das molaridades. Tem a camada aquosa, composta por águas, eletrólitos e proteínas, que também são produzidas pela glândula lacrimal. E uma camada mucosa, que vai fornecer uma proteção física pela sua viscosidade e hidroflicidade, que também vai facilitar o espalhamento do filme lacrimal ao longo da superfície. E... Nessa camada mucosa, a gente tem a produção de mucina, o qual vai fornecer um, uma mucoadesividade nessa camada, que são produzidas pelas células de goblet Um outro mecanismo de defesa que a gente tem é o fluxo lacrimal, né? é, que é uma barreira de renovação constante. Então, a gente tem uma produção pré-corneal de 7 a 10 a 10 microlitros, é desse fluxo lacrimal e a gente tem uma renovação dele de 11% a 16% de depuração por minuto. Logo, o volume máximo que o olho vai conseguir comportar é de 30 microlitros sem o seu extravasamento, sem gerar a, que... a lágrima que a gente tem. Então, é muito importante a gente pensar também no volume que vai ser enchilado e na viscosidade. Por quê? São fatores que estão envolvidos com o tempo de permanência da formulação no saco conjuntival e em cima da córnea, onde a gente vai ter a nossa ação terapêutica. A córnea ela é a nossa principal via de absorção ocular de fármacos aplicados topicamente, por ser é, não invasiva e também de fácil aplicação. Ela é composta por cinco camadas e essas cinco camadas elas vão atuar como uma proteção às substâncias exógenas. E também, como uma, uma barreira que vai dificultar os fármacos a passar. Né? Então, ele vai ter que é, passar em todas essas barreiras da córnea, o que dificulta um pouquinho a, é, a ação desse fármaco nesse local. Bom, logo na administração ocular de fármacos, a gente tem as soluções, suspensões e pomadas como as formulações mais utilizadas. Quando a gente. Aplica. Quando a gente aplica a formulação, é, então, no olho, a gente tem uma perda pré-corneal pela via da córnea de até 90%, uma perda muito grande. E a gente vai ter uma absorção ocular de aproximadamente 5 a 10% da dose, o que pode ter uma quantidade muito pequena para ter essa ação terapêutica, e vai levar, então, a gente ter que aplicar mais vezes essa formulação durante o dia, o que pode incomodar os pacientes. Né? Diante desse problema, é... a gente pensa nos, nos... No, na, na aplicação oftálmica né? nos, nos estudos é... de nos estudos até chegar esse fármaco no mercado a gente tem diversos estudos tanto ex-vivos quanto em-vivos né e esses estudos apresentam algumas limitações diante dessas limitações a gente faz a pergunta por que que há uma necessidade de desenvolver modelos oftálmicos né que avaliem a penetração de fármacos na córnea aplicando barreiras de proteção dinâmica são essas barreiras que já foram faladas esses estudos ex-vivos eles apresentam algumas limitações, como o excesso de formulação em cima da córnea, que vai causar um entumecimento e uma hidratação exacerbada. Logo, esses resultados vão ser superestimados e também não tem é, essas barreiras dinâmicas. Então, eles vão negligenciar essa absorção improdutiva. Algumas limitações dos estudos em vivos são que, quando a gente utiliza os animais, alguns estudos eles estão anestesiados o que também pode fazer reduzir a, esse fluxo lacrimal é, produzido durante a aplicação do fármaco, né? Assim, é, teríamos dificuldades de simular in vitro os múltiplos fatores que afetam a eficácia das formulações e de realizar múltiplas amostragens em um mesmo dural, no mesmo animal durante a experimentação porque o animal a gente vai conseguir apenas fazer duas amostragens em um mesmo animal. Dessa forma, é, esse grande número de animal, né, durante a experimentação, ele também tem um apelo científico e um apelo da sociedade para sua redução, pois os números de animais vivos utilizados é determinado por diversos fatores, né, incluindo alguns focos. É, científicos e médicos, o clima econômico, a tendência global e novas tecnologias ou o campo de pesquisa. O mundo ele já vem avançando na substituição de animais, né, para avaliações patológicas e insumos de produtos, mas provavelmente é, é o que provavelmente faz com que o número de totais de animais usados em experimentação venha caindo, como a gente pode ver aqui no gráfico ao lado. No período de 2010 a 2019, a gente teve uma queda, né, no geral, mas com algumas elevações, e isso também vem mudando de acordo com o clima econômico. No entanto, tal avanço só não é maior modelos animais, porque ainda são imprescindíveis nas etapas iniciais de pesquisa científica. Bom, o objetivo desse trabalho, então, foi desenvolver métodos alternativos aos de animais de experimentação para avaliação do desempenho e eficácia de produtos farmacêuticos de administração oftálmica que sejam aplicáveis tanto para o screening de formulações durante o desenvolvimento dos produtos, quanto para a comprovação do desempenho e eficácia para fins regulatórios. Os objetivos específicos, o primeiro foi desenvolver um modelo sensível ao ex-vivo, denominado Roe ou ye com fluxo lacrimal, para a avaliação do desempenho de formulações em relação à sua capacidade de resistir às barreiras dinâmicas que levam à drenagem. Também desenvolver um modelo de meio doador com fluxo e estudar in vitro a permeação e a retenção do fluconazol na córnea a partir de dois modelos de formulações, o GES de Coloxamer e o GES de com aditivo muco adesivo. E todos esses dados também foram realizados com a solução macosa de 0,2% do fármaco. A nossa primeira metodologia é, foi a partir de uma ideia conceitual, né, essa representação esquemática aqui do modelo, onde o desafio desse projeto foi é, ajustar os canais de entrada e de saída, bem como o seu ângulo de posição, e também a base do sistema, para a gente conseguir fixar eles aos globos oculares. Esses canais de entrada e de saída é, é, foram modificados por diversas vezes, até encontrar um, uma altura que o fluxo fosse constante. Bom, é, foi utilizado também uma bomba peristáltica para determinação do fluxo simulado de, da bomba é, de, de lágrimas, né? Ela foi ajustada em rotações por minutos. E o teste foi feito para chegar num, num fluxo equivalente a 11% de depuração e 16% de depuração, compatível com a depuração ocular em vivo. Esse teste ele foi realizado por um minuto né, e o volume foi coletado no compartimento de saída, de saída com, as pipetas auto, com pipeta automática com os volumes pré-estabelecidos. É, nesse, nesse trabalho, a gente utilizou como um fármaco modelo o fluconazol, que é um antifúngico do grupo Tiazol. É um fármaco hidrossolúvel, estável e de baixa toxicidade. Foram utilizados também córnea suína é, no mesmo dia de abate e elas passaram por um processo de extração em ultraturrax por 30 segundos com tampão X. Todas as amostras foram filtradas e analisadas em HPLC, é, no comprimento de onda de 210 nanômetros do fármaco do fluconazol. Bom, para as formulações que foram que, que foram testadas, foram produzidos então seis é, seis géis, dentre eles com o componente mucoadesivo, variou a concentração de quitosana em 0,5%, 1% e 1,25%. Essa quitosana foi primeira foi deixada em agitação magnética e depois que ela solubilizou completamente, foi adicionado o fluconazol. Ao final, foi adicionado o poloxamer a 16%, Hoje já se conhece é, que, esse, que nessa concentração o poloxamer consegue fazer gelificação é, na temperatura ocular. E depois também foram produzidos os géis com fluconazol e poloxamer a 14%, 16%, e 20% para conseguir avaliar a, a diferença de viscosidade. Essas formulações foram deixadas em geladeira por 24 horas e também foi produzida uma solução aquosa de 0,2% de fluconazol. É, para comparar esses estudos com o um estudo com fluxo, foi realizado o um estudo de permeação estática, ex vivo, em córnea suína, utilizando a células de franz modificada e a córnea é, esses ADA, né, esses estudos foram realizados durante 15 minutos, que é o mesmo tempo que foi realizado os estudos com fluxo, e utilizado 300 microlitros de cada formulação no compartimento doador, que também é o mesmo volume utilizado nos estudos com fluxo. Bom, nossos resultados é, dos compartimentos doadores, nós obtivemos cinco modelos de compartimento doador, que a gente foi variando tanto o canal de entrada quanto de saída e seus ângulos. No compartimento 1 e 2, é, ainda era observado que o fluxo ficava retido em cima da córnea, porque o seu canal de saída ainda estava um pouco alto, e ele também não tinha uma estabilidade no sistema, porque a base foi feita exatamente do mesmo tamanho da córnea, isso dificultava ele ficar fixo. No compartimento 3 e 4, foi adicionado uma base, de formato de cone, como visto aqui na tabela, a gente adicionou essa base de 2 mm, 20 milímetros, onde a gente conseguia fazer a fixação dela junto ao globo ocular, deixando fixo no sistema. Após essa, esses modelos 3 e 4, a gente conseguiu é, é, variar a altura, tanto do canal de saída, quanto do canal de entrada, bem como o seu diâmetro. É, chegando no no compartimento número 5, onde a gente conseguiu abaixar o máximo do canal de saída e aumentar o seu diâmetro para reduzir a pressão induzida e não ter um entupimento da, do, do fluxo. Para chegar nesse modelo número 5, também a gente conseguiu é, confeccionar em impressão 3D o, modelo, o mesmo modelo para conseguir estudar o fluxo constante eh, antes de fazer esse, esse compartimento em vidro. Depois que a gente conseguiu ajustar as alturas e entradas no modelo 3D, eh, a gente então mandou para a confecção desse modelo de vidro que teve o um fluxo constante. Bom, junto a, a, ao desenvolvimento do, do compartimento doador, eh, foi realizada uma descrição matemática dos efeitos de depuração do sistema. Esse gráfico representa então o decaimento da formulação em percentual de acordo com o tempo de penetração. Ele foi foi é, realizado em três condições: a 11% de depuração, a 16% de depuração e também com as duas é, com as duas condições é, juntas, né? Então essa terceira condição foi feita com 16%, minutos, 16 de depuração é, nos dois primeiros minutos e depois ela continuava com 11% de depuração por minuto para simular um excesso de lágrimas no início e depois um decaimento desse, desse fluxo de lágrimas. Aqui nesse gráfico a gente pode ver que a 15 minutos a gente já tem uma quantidade muito pequena da formulação em cima da córnea de aproximadamente 17% a 15%. Alguns estudos, a maioria dos estudos ex-vivos, eles já começam é, os estudos em 30 minutos. Se a gente olhar no gráfico, a gente vê que a gente teria apenas 3% da formulação. Logo, esses estudos em 30 minutos ainda tem 100% da formulação, o que a gente pode levar um resultado superestimado é, quando você não tem esse decaimento de do volume da formulação. Então... É, nós escolhemos também a terceira condição durante 15 minutos para fazer os estudos com fluxo. Bom, é, para fixação dos globos oculares né, e a montagem de todo o modelo, a gente conseguiu, é, a gente utilizou os olhos inteiros, né, a gente foi retirada as pálpebras em volta e deixado ele limpo. Eles foram fixados em uma placa de 12 poços com a ajuda de os andainzinhos 3D, para o ajuste somente da, da altura né dos olhos, porque eles podem variar, alguns são menores e outros maiores. Então, esses andainzinhos ajudaram a gente a conseguir definir a altura deles e foram feitos em quadruplicada, que é o a quantidade que a placa conseguia comportar. Bom, é, para fixar esses compartimentos doadores, foi utilizado um pouco de graxa de silicone em volta do compartimento doador, tomando cuidado para não é, tampar nenhum orifício de entrada, nenhum orifício de saída, para conseguir fazer com que o sistema ficasse totalmente vedado e não houvesse o vazamento de formulação pelas laterais dos olhos. É, depois de é, fixado nos globos oculares, ele foi então é, pressionado com, com uma placa, também feita em 3D, e fixado feito pressão com os parafusos. Essa placa ela foi ela foi desenhada com vários orifícios para os parafusos de acordo com que você consiga também ajustar a pressão dos canais do, dos meios doadores para que não haja vazamento dessa formulação. Bom, ao final a gente consegue ver todas as córneas expostas, né, onde a gente vai aplicar a formulação e também a, o, a abertura do canal de saída, onde a gente pode coletar o fluxo ou não. Quando esse sistema estava montado, as mangueiras foram então fixadas no sistema, direto com a bomba peristáltica, para a gente conseguir é, passar o fluxo. Aqui a gente pode ver uma imagem ampliada do sistema montado, onde a gente vê a entrada do fluxo e aqui a saída do fluxo que vai cair nesse compartimento de saída. E aqui ao lado, a gente tem também a imagem dele, é, todo, o sistema todo montado. Bom, ao final do experimento, depois de 15 minutos, os globos oculares foram retirados inteiros e lavados para tirar o excesso de formulação. Depois, as córneas foram excisadas e lavadas novamente. Após esse processo, elas passaram pelo processo de extração em ultratúrbates para quantificação do fluconazol. É, e aqui então, os resultados dos dois modelos, né? A gente tem o resultado do modelo estático, aqui na letra B, e aqui na letra A, o modelo com fluxo. É, os dois, então, foram feitos com 15 minutos, né? E a gente pode observar que esses resultados demonstram claramente a redução da penetração de fluconazol quando a gente aplica o fluxo. Essa redução do fluconazol. Ela foi duas vezes menor quando a gente tinha um componente mucoadesivo na formulação, no caso a quitosana, né? E foi cinco vezes também maior quando é, a gente tinha apenas o coloxâmico. Então a, a gente vê de novo que é, esse modelo de permeação estática ele está superestimando os resultados, porque você não tem a diminuição do fluxo, a diminuição da porcentagem de formulação em cima da córnea. A gente também pode ver que a viscosidade da formulação não alterou a penetração do, de fluconazol. Quando a gente compara os são 14%, 16% e 20%. A sua viscosidade aumenta levemente, mas ela não tem diferença nos dois sistemas. Já quando a gente compara a formulação com o componente microadesivo, no, no modelo estático, a gente vê que quando você aumenta a porcentagem desse componente mucoadesivo, você também aumenta a permeação. Já no modelo com fluxo, é, essa, essa, permea, essa penetração de fluconazol mostrou-se igual para todos os porcentagens do componente mucoadesivo, assim mostrando mais uma vez o sucesso desse, desse modelo, que ele consegue diferenciar tanto as formulações pela sua viscosidade, também quanto sua é, mucoadesividade. Foi testado também uh, a solução de fluconazol, que apresentou uma leve redução também quando aplicado o fluxo. Bom, as considerações finais, né, foi possível então estabelecer os parâmetros de montagem, a otimização, a operação e a análise do modelo O e globo os resultados demonstraram claramente a capacidade do modelo de diferenciar suas propriedades físicas e mecânicas das formulações, bem como apresentam também uma alternativa mais realista para os testes ex-vivos, desta vez também compensando a superestimação dos valores de permeação de ativos no globo ocular. E, apesar de seu já comprovado sucesso, futuramente também outras formulações serão adotadas para continuar desafiando este modelo. É, como perspectivas futuras ainda deste trabalho, a gente tem a conceptualização do modelo Optal-Mimic, é um modelo totalmente in vitro, é, para desafiar também às suas barreiras dinâmicas, quanto ao fluxo, que também vai ser produzido por uma bomba peristáltica, e aqui também vai ser adicionada uma força mecânica, que é a força da pálpebra, representada pela letra F, que vai ser uma pálpebra móvel. E também ele conta com uma película polimérica, com um componente que é a mucina, que é o componente onde vai dar a nossa mucoadesividade desse sistema. E então vai ser coletado todo o fármaco que foi jogado fora é, desse modelo. Esse modelo ele já conta com depósito de patente, de privilégio de inovação, e alguns estados preliminares podem ser vistos. Esse modelo ele foi impresso em 3D. Onde a gente tem uma base H, né, que vai ser onde vai ser fixado o filme polumérico, e a gente tem uma base, uma base superior. Essa base superior conta com, uma, parte, com essa, uma base um pouco mais elevada, que é a letra B, onde vai ser simulado a bolsa de couro de saque, e também com os orifícios de entrada, C e D, para a entrada do fluxo da, do, do, da camada, tanto lipídica quanto aquosa. E um canal de saída, representado pela letra E. E também pela, pela letra F, representada a pálpebra móvel. Aqui é o um modelo ophthalmic todo montado. Ele conta com um motor atrás, onde faz o um movimento é, da esquerda para a direita, para conseguir movimentar essa pálpebra móvel, através da gravidade. Um desafio desse modelo está sendo o desenvolvimento dessa pálpebra, porque em 3D ela ainda está um pouco leve, mas está sendo trabalhado outras impressões 3D e também outros tipos de materiais para conseguir desenvolver essa pálpebra. Bom, a gente também tem é, em andamento o desenvolvimento desse filme polimérico com mucina, a base dele é feita de gelatina, PVA, poloxama e mucina, está sendo variado então as porcentagens de mucina para a gente avaliar essa mucodeção. Mas a gente já pode ver que com esse modelo é, produzido, a gente já tem resultados significativos. Foi testado, então, é, nanopartículas com revestimento de quitosana e sem o revestimento de quitosana. E a gente pode ver que depois de cinco minutos, as nanopartículas com revestimento de quitosana, elas ficaram é, mais presas no filme e foram jogadas, é, e foi pouco ejetada, em menor quantidade. Quando? Comparado com a nanopartícula sem o revestimento de quitosano, que a gente já vê uma quantidade maior desse componente, sendo dessa nanopartícula, sendo ejetada para fora do sistema. Bom, aqui tem dois videozinhos demonstrando o funcionamento. Esse aqui foi o um primeiro vídeo inicial, para a gente testar como estava sendo o, o, o fluxo a gente utilizou um corante para ver como é estava funcionando. E esse outro vídeo já mostra os testes sendo realizados com nanopartículas de curcumina, né? também com revestimento de quitosano, acoplado à bomba peristáltica. E a gente pode ver que está sendo ejetado aqui um volume, então dá para ver aqui em laranjado, aqui em amarelo. E esse volume vai ser coletado e analisado por HPLC, ou espectrofotômetro, para a gente conseguir quantificar a quantidade que está sendo ejetada no sistema e, assim, avaliar as formulações quanto à sua resistência às barreiras dinâmicas. Bom, eu deixo meus agradecimentos aqui ao é a Universidade de Brasília e às agências de fomento e também à Via Carnes, que forneceu os globos oculares para a gente. Obrigada. Acho que agora sim, né? Estou escutando. Tá. Bom, obrigada. Eu queria começar então, vamos começar a etapa da arguição. E como é de praxe, a gente começa por quem está mais longe. Então, eu vou convidar o doutor Joel para começar a arguição. Bom dia, Joel. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia, Thaís. Bom dia, Geisa. É, Manuel, é, eu gostaria de agradecer pelo convite, Thaís, para mim, na verdade, é uma honra muito grande ter sido chamado aqui para participar da banca, né, é, eu acho que é um tema muito relevante, né, é, tanto da perspectiva da gente, do 3R, né? dos três rs mas também... É, do ponto de vista de aplicação na, na indústria farmacêutica, no ambiente acadêmico. É, então, eu, eu acho que é uma temática bastante relevante. Né? E eu, eu espero aprender, aprendi bastante com vocês aqui. E a gente pretende também trazer alguns insights aí para o trabalho. Né? É... De certa forma, é, né? é, a, eu conheço um pouco do trabalho da Thais, lá da época da pós-graduação, a Thaís sempre muito criteriosa, e eu vejo que, que ela transfere, ela transfere né, esse critério, esse rigor científico para dentro do, dos trabalhos dos alunos dela. Né? Parabéns, Geisa, pela sua apresentação. É, você foi foi bastante objetiva, né, bastante direta ao ponto e, e conseguiu apresentar um volume de resultados é, bastante significativo. Faz quanto tempo, só, só para ter ideia, faz quanto tempo que você iniciou é, o, seu doutor, o seu doutorado? Eu estou com três anos de doutorado. Três anos. Você está com um conjunto de resultados bastante significativo e tem mais uma etapa aí muito relevante da avaliação das barreiras dinâmicas, né? É, desse modelo oftalmímico aí para frente, né? É, eu vou fazer alguns é, comentários muito, é, bastante breves, assim. É, algum, alguns deles eu pretendo, eu não sei qual a dinâmica que vocês trabalham, mas se eu puder enviar via e-mail mesmo, porque no, eu, fui, eu fui anotando no próprio corpo da tua, do, do teu documento que você compartilhou. Então, algumas coisas eu acho que eu posso enviar por lá mesmo e você parte do próprio documento para fazer é, algumas considerações para não ficar a gente não tomar esse tempo aqui que eu acho que é, ele deve ser mais destinado para para algumas discussões mais específicas né apenas lá na introdução quando você fala quando você está falando da barreira né da da, da barreira das barreiras, né, e você fala barreira farmacotécnica a ser vencida, né, principal barreira farmacotécnica a ser vencida. É, eu entendo, Geisa, que é a, a, é a, a principal barreira, ela, ela, ela seja fisiológica, ela seja uhum. biológica, e que o seu maior desafio nesse caso, ele é farmacotécnico, entende? Então, então eu entendo que o desafio é farmacotécnico, mas que a sua barreira ela é fisiológica. Né? Uhum. É... Agora é, eu gostaria de, de... Eu, eu vi que o modelo que vocês desenvolveram assim que é a melhor condição para vocês é mimetizaram foi considerando os 11% iniciar com 16% e depois fazer a transição para 11% de depuração, certo? É isso uhum. mesmo. E que quando você faz essa variação, que você até extrapola para os modelos matemáticos, você consegue basicamente é, a, a, sua, a sua curva naquele ponto intermediário, né? Entre a, a depuração de 16% e a depuração de 11%. Então, você... Eu, eu vejo que você conseguiu ser muito bem... É, fechar a sua condição muito bem ali, né? É, e aí... É, eu fiquei assim, bastante empolgado quando eu vi esse modelo, vocês, vocês fizeram toda essa avaliação, conseguiram estabelecer um modelo matemático e, e, e, e pensando aqui, né? eu falei, olha, é, vocês estão propondo um modelo né, livre de experimentação animal, mas para eu maximizar o nível de correlação de um experimento ex vivo em relação a um experimento vivo. Né? e aí vocês demonstram muito bem, por exemplo, que você, quando vocês preparam as formulações é, de gel de poloxamer, livre de quitosana e o gel de poloxamer com quitosana, e você faz a experimentação no seu modelo e compara com o ex vivo estático, você vê, na verdade, uma diferença muito grande. Né? Então, assim, é, isso é importante porque mostra o quê? E a, o componente dinâmico, ele pode mudar completamente a interpretação que a gente teve lá no modelo estático. E aí, assim, é, isso é extremamente importante. Né? A, a, aqui na indústria, o que às vezes a gente vê, o produto falhou, às vezes, a gente, a gente foi por uma submissão de um protocolo é, e o produto falhou porque o modelo que eu usei. É, para demonstração de prova de eficácia às vezes ele não estava adequado. Então assim, é, esse modelo seu ele vem trazer questionamentos muito importantes sobre a, a cerca de modelos que são empregados às vezes atualmente. Eu acho que é uma contribuição muito significativa que você traz. E aí quando eu fui é, pensar, né, eu falei, olha, é, a gente então tem uma diferença em relação tal estático, mas o quão próximo, talvez, eu posso estar ou não de uma condição que eu espero no ambiente em vivo. Então, assim, a pergunta que eu faço para vocês e para a Tha Thaís é se vocês pretendem é, futuramente é, correlacionar esses dados é, de experimentação nesse modelo ex vivo, dinâmico, né? em relação a dados reais de é, experimentos em vivo de, de farmacocinética. Porque eu entendo que se vocês conseguirem fazer essa correlação e vocês falaram olha, esse os, os meus dados, a correlação deles, é ela ela, ela, ela ela também é significativa com o modelo em vivo, é, eu acho que esse modelo seu, assim, ele toma uma dimensão ainda maior, sabe? Então, eu gostaria de entender de vocês esse ponto. É, pode falar? É, ainda não, não, foi, não foi pensado se a gente vai fazer testes em vídeo posteriormente para fazer essa comparação. É, e eu, é, não não em vivo, mas, é, mas eu entendi a pergunta do Joel, posso, posso, posso falar também, né? não é de prática, mas como é qualificação... Eu acho que a gente ter esse diálogo é para melhorar o trabalho. É, assim. eu, eu acho que a gente pode ser informal né, nesse momento, é um momento para discussão. É, eu imagino que sim. Mas o que eu imagino, sim, Joel, é no futuro conseguir desenvolver um modelo matemático fazendo essa correlação. Então, é claro que a gente precisa de ter os estudos em vivo para confirmar, mas eu acho que o primeiro desenvolvimento pode ser assim... Conhece, é, desafiar muito esse in vitro para ter as variáveis que vão ser mais definitivas. E aí eu vou contar com parcerias de matemáticos para tentar fazer um modelo matemático, é. sim. Aí eu vou, a, a ideia futura é sim, ter essa correlação, mas num modelo matemático. Isso, e eu acho muito interessante você transpor é. para o modelo matemático o, o efeito dos inputs, né? De, de todas as variáveis do seu sistema, você conseguir estabelecer matematicamente essa relação. É, e, e uma coisa que, que eu observei, assim, é, as formulações de, de floconasol são formulações é, relacionadas é, ao teu trabalho de doutorado, né, Thais? É. O que eu pensei, talvez, assim, se você... É, é, eu eu não me recordo do teu trabalho de doutorado, mas foi um trabalho de doutorado brilhante também, o trabalho da Thais, né? Mas, assim, é se, de repente, esses dados de farmacocinética que você tem para determinadas formulações da tua própria tese, de repente, possam te ajudar quando você for transpor essas informações para o modelo matemático, sabe? A, a ideia era essa, mas era principalmente ter uma formulação que, sabidamente, a gente comprovou que ela tem diferença em vivo. E aí, pra, se o modelo vai mostrar. Então, eu não podia desenvolver uma formulação nova, mas eu queria alguma coisa que já tivesse sido provada essa diferença em vivo, aí foi essa ideia de empregar as mesmas formulações e não uma formulação inovadora, e aí a gente vai fazer outras formulações na parte seguinte sim, outras formulações inovadoras e tal, mas para esse desafio a ideia era essa mesmo, ter já esse conhecimento, você foi no ponto, Joel. Não, porque assim, Thais, na verdade é, eu, eu, hoje a gente está aqui dentro da indústria e assim, pode falar a verdade eu fiquei assim, muito entusiasmado com o modelo de vocês e eu acho que vocês têm que, da mesma forma que vocês fizeram com o que eu acho que vocês têm que patentear o, o, o, o outro modelo também, sabe? Eu acho que vocês se vocês já não deram andamento, eu acho que vocês devem dar andamento nisso, a não ser que ele já esteja contemplado no, no próprio no, no, no, no próprio documento que vocês submeteram ao INPI do Mimimic. mas eu acho assim que uma, que que são dois modelos que somados eles podem é, dar informações muito relevantes para uma diferenciação. Às vezes você por um modelo não vai conseguir discriminar muito uma formulação, mas quando você soma os dois modelos você vai ter um, uma discriminação na verdade entre formulações. Então, assim, eu achei... Na verdade, o trabalho de vocês, gente, está fantástico, tá? São apenas, assim, inputs que eu que eu dei, assim, é, de tentar trazer essa relação, porque, assim, se vocês conseguirem extrapolar dessa forma, pensando em vivo também, poxa vida, é, é, é muito importante. Hoje, na indústria, a gente que está na indústria, a gente não tem nada... Contato com grupos que trabalham com algo no nível que vocês já estão trabalhando, tá? Só para falar para vocês, a gente não. Eu desconheço grupos que trabalham com modelos como esses que vocês estão trabalhando. Então, assim, é, vocês estão de, de parabéns, é, realmente, tá? E, e, e todo o cuidado que vocês tiveram lá na seleção, na numa etapa muito importante, é o desenho do doador, qual o desenho do doador que eu vou ter que trabalhar, considerar no diâmetro, o ângulo e tudo, para vocês chegarem a uma condição, vocês usaram critérios é, critérios muito relevantes para chegarem à definição do doador de vocês. Então, assim, é, eu, eu acho que, eu para falar a verdade aqui, é, eu nem tenho mais pontos aqui técnicos para apresentar tá? eu Tenho alguns, alguns pontos assim, relacionados mais à, à descrição a formatação que depois eu vou compartilhar com você, viu, Geisa, com a Thaís tá bom, que eu acho que não vale a pena passar por aqui mas é... apenas uma pergunta final no, no teste de barreira dinâmica vocês pretendem empregar as mesmas formulações que vocês usaram no modelo atual ou vocês pretendem usar é, barreiras, adi formulações adicionais? Eu pergunto porque, é, pensando de uma maneira mais assim, genérica, é, o primeiro modelo, você tem o fluxo, né? você tem o fluxo, né? um fluxo é, de, de solução, né, passando ali, né, em tempo real, é, mas qual que é o impacto, por exemplo, desse fluxo em relação a um, a um modelo que, se, que mimetiza o movimento, por exemplo, da pálpebra? Qual que seria mais impactante? Por exemplo, eu imagino que, de repente, o segundo modelo, ele pode ter maior impacto, por exemplo, para remoção de uma formulação, por exemplo, né, é, que, em, da, para a qual eu espero ter uma maior mucoadesividade do que o primeiro modelo. Então, por exemplo, talvez para essa formulação, você avaliar formulações com componentes mucoadesivos, você consiga ter uma maior, uma avaliação mais profunda para esse modelo, sabe? Não que o primeiro não seja tão relevante, mas é que o segundo, ele é mais. É, a perturbação do sistema inteiro que seja um pouco maior, tá? Então, se você entende pretende trabalhar com formulações com componentes mucoadesivos, esse modelo talvez te dê uma discriminação ainda maior do, do que o primeiro né? por isso que o primeiro quando você quando a gente avaliou o fluxo estático você foi aumentando a quitosana e você nem teve você tem o efeito no estático né no dinâmico você nem teve muito essa diferenciação agora no segundo modelo como a perturbação ela é maior eu acredito que você vai ter uma, uma maior discriminação desse efeito mucoadesivo se você pretende realmente fazer esse nível de avaliação, tá? Certo. Responde, Jéssica, que você pretende, sim. <risos> e a gente está pensando também em utilizar alguns tipos de nanopartículas, é, de curcumina também, outros, outros modelos que a gente já tem de nanosistemas, né? E também essas formulações com gés, tanto com componente mucoadesivo ou sem o componente mucoadesivo. E vocês pretendem patentear esse primeiro modelo também? Joel, ele não é, ele tem umas, apesar de estar descrito para o uso oftalmico e tal, o pessoal da inovação achou que ele tem umas deixas que não, não é patenteável, uhum, tá. porque eu já menciono essa ideia em artigos há mais de um ano, então, já... já... Tem anterioridade. É, é, tá. não, pela própria ideia e tal, aí o segundo ficou sem dúvida, mas o primeiro não, patenteado perfeito. não. Pessoal, Thaís, Geisa, mais uma vez, obrigado por, pelo convite. Foi um aprendizado muito grande. E, assim, Geisa, o seu trabalho está tá muito bonito. Tenho certeza que você vai ser muito bem sucedida né, na, na conclusão do seu trabalho. Você tem resultados muito importantes, você tem resultado de modelo, tem resultado de formulação, dois modelos, assim muito significativos, né, para avaliação de eficácia de produtos oftálmicos e aí que, quem sabe futuramente nós, né, nós da indústria, no, no, no, no, né, talvez in, in, entramos em contato com vocês, né, para discutir sobre esses modelos aí, né, após a finalização do seu trabalho, porque assim, ponto de vista técnico é algo, como eu mencionei anteriormente, hoje a gente ainda não tem contato, né, com algo nesse nível de avaliação. Eu entendo que tem uma relevância muito grande para a gente é, que pode minimizar é, potencial de insucesso de, de, de projetos. Né? Como mencionei para vocês, a gente já teve projeto né, que, que, que falhou né, por, por conta de, de falha de modelos, né? questões metodológicas. Então, é, meus parabéns novamente e sucesso aí né, é, nas continuidades de trabalho de vocês, tá bom? Obrigada, professora. Nossa, Joel, muito obrigada, viu? Eu, eu quis chamar porque a gente queria mesmo essa visão de alguém da indústria, porque a gente fez pensando, na, até usar um termo que vocês usam, da usabilidade do modelo, não só para além do laboratório, mas para essas comparações que eu acho que é uma necessidade, então ter esse feedback de que realmente ó, é, é útil, vai ser útil, continua, eu acho que dá um estímulo importante para continuar o trabalho. Então muito obrigada mesmo. Bom, eu queria passar agora para o segundo avaliador, para o Dr. Manuel Alves Falcão. Manuel, tem a palavra. Obrigado, professora. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz quando me convidaram e também gostaria de parabenizar a Geisa e a Thais por todo o trabalho que foi realizado até agora e dá para ver que estão muitos resultados, né? Então Nesse período que a Geisa conseguiu executar todas essas atividades, acaba surpreendendo, né porque são realmente muito dado que ela obteve nesse período. E eu conheci a Geisa há mais ou menos dois meses, né e desde os primeiros contatos eu já pude perceber o cuidado e a dedicação que ela tem com tudo que está fazendo. E isso é muito importante né para quem trabalha com pesquisa, e ela acaba também sempre demonstrando muito interesse pelo trabalho, e por tudo que está cercando esse estudo. E sempre se questionando né, sobre o que que ela poderia mudar para fazer melhor, e esse tipo de pensamento que se quer de uma cientista. E é isso que acaba promovendo o avanço da ciência e uma excelência no trabalho. Assim como o Joel, né, ele mencionou que esse tipo de trabalho é muito relevante para a indústria, e na vivência que eu tive de indústria, muitas vezes a gente acaba realizando formulações, realizando estudos, meio que no cego, né? Então, acaba tendo um tempo de desenvolvimento, que é um tempo de trabalho humano, que é um gasto grande, e para a indústria nacional mais ainda, né? Que o gasto em pesquisa e desenvolvimento é um pouco mais baixo que as multinacionais. E tendo um dado que seja mais robusto e mais confiável para poder seguir o desenvolvimento de um produto, a assertividade desses desenvolvimentos acaba sendo muito maior e favorecendo esse esse investimento em pesquisa e desenvolvimento nacional. Uh, o Joel ele já fez alguns questionamentos que eu tinha pensado, né? E indo na mesma linha da primeira questão do Joel sobre a correlação entre o teste ex vivo, dinâmico e o em vivo, uh, na introdução e na revisão bibliográfica e até no, na apresentação, você descreveu que a penetração da córnea é um grande desafio e que as, que, que as formulações elas acabam perdendo aproximadamente 90% e que penetra 5% do fármaco na córnea. Nos seus resultados, a gente pode observar que o modelo dinâmico ele tem realmente uma perda muito grande do fármaco, quando comparado com o estático, comprovando a eficiência do seu modelo. A dúvida que eu fiquei, indo em direção a, ao questionamento do Joel, é, em algum estudo você já viu os dados de cinética de penetração de fármacos em relação ao tempo de aplicação, e se esses dados existem, se eles são em vivo ou ex-vivo são os dados né, da cinética. Uhum. Não, eu não cheguei a olhar esses dados, mas eles podem ser correlacionados aqui. Uh, outra questão que eu tive é, uh, os fármacos, após eles transporem essa barreira da córnea, né, eles migram para as outras estruturas do olho, né? como o humor aquoso, o humor vítreo, uhum. e com o modelo dinâmico de permeação, você conseguiria fazer a análise dessas estruturas sim, e aí a... e as suas formulações elas transpem essas barreiras ou não? É nesse primeiro estudo que eu não avaliei, né, a questão se chegou até o moracoso ou o morvítre, mas tem como sim a gente coletar é, os dois e analisar também é, se o fármaco chegou até essas, esses locais mas você ainda não fez nenhum teste uh, testando não eu avaliei apenas estruturas. a penetração na corda. e daí assim, uh, realmente ainda indo de encontro ao Joel né? uh, o, esse modelo dinâmico ele já está a gente já pode ver que está bem estruturado né e daí eu queria saber qual que é a tua expectativa a respeito do uso desse modelo no futuro olha acredito que seja implementado né assim como é mais um, um modelo de testes, né, experimentais nas fases de, de regulação dos medicamentos, da desenvolvimento de novos novos modelos, né? É porque eu acho que ele traz informações para a gente muito importantes do que só apenas o modelo estático, né? Então, por mais que a gente tenha um modelo estático, eu acho que a gente está tentando sempre chegar o mais próximo do real. Então, às vezes a gente pode não está correlacionando é, com o real em si, né? Assim, não chegar num modelo tão real, mas acho que ele chega bem próximo do real. E a última questão que eu tenho é para o modelo oftalmimique. Você espera que os resultados obtidos eles sejam similares ao da permeação dinâmica, ou que com a uma, com uma maior dinâmica, como a pálpebra? Uh, ele oferece resultados distintos, e daí você imagina eles como métodos complementares ou métodos intercambiáveis? Eu acho que eles são complementares, né? E também acredito que vai dar uma diferença maior, porque a força que a pálpebra vai aplicar em cima da formulação vai é conseguir fazer com que né, ele mime mais ali. Então, assim, a gente tem uma, uma força grande da pálpebra, né, em cima do olho. Então, é, quando a gente aplicar essa força, eu acredito que ele vai conseguir eliminar mais ainda e fazer uma diferenciação maior entre cada tipo de formulação. Porque se a gente não, não pensar nessa força que a pálpebra faz, é, a gente também está eliminando só com o fluxo lacrimal. Mas, na verdade, quando a gente coloca o fármaco em cima do olho, né, é, aumenta esse, esse, esse fluxo de piscagem. Então, a gente começa a piscar rapidamente, o que faz ter uma força ali de remoção muito grande. E essa era a minha última pergunta, né, então eu queria mais uma vez agradecer o convite e parabenizar de novo, porque realmente dá para ver o cuidado e toda a dedicação que foi dada para a realização desse trabalho até o momento. Obrigada, Manuel. É, eu também acho que é como o Joel falou, que, é, que eles são complementares e que é, o peso de um ou de outro vai depender dos recipientes da formulação, se é, se é, das características da formulação. Né? Então, às vezes, um passa a ser mais relevante que o outro, mas eu acho que eles são complementares, sim, igual a Geisa disse. Bom, eu queria agradecer, então, vocês. É, agora eu vou chamar vocês para uma sala reservada. É, Abrantes, eu não sei se você está ouvindo a gente. Ó. Já falhou, Bezinha. E aí? Parabéns. Tava super seguro, viu? Foi bem tranquilo. Nervoso. Sai daí. É apoio né? moral aqui. É apoio moral. É apoio moral. Apoio. Mentira. Isso aí também vai. Tinha que ter um apoio moral aqui, né? Ué, mas você estava bem tranquila. Tranquila mesmo. Nossa, eu estava assim, morrendo de medo de mostrar o ah, dedoso. Não, né? uhum. eu sou muito tava bem Bom, é, eu queria, então, agradecer mais uma vez a participação do doutor Joel, do doutor Manuel. Muito obrigada. E te parabenizar, Geisa. Então, essa etapa está concluída. Você foi aprovada. Obrigada. É uma comemoração de meio dia só, tá? De é. qualificação. Porque quando defende mesmo é que você pode comemorar. Sabe? É, hoje não está tendo eu tenho que dar aula. então você tem que trabalhar. É. Então, tá, parabéns, viu, pessoal? Muito obrigada. Obrigada, eu queria agradecer a Banca, o Sr. Joel, por ter dado aí alguns insights na, no nosso trabalho. A Manuel também, que olhou bem detalhadinho também o trabalho, fez algumas perguntas aí, que eu achei bem interessante também, que eu vou estar tá olhando isso e melhorando o trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Thais, também, por estar tá aí sempre me acompanhando. <risos> A Geisa é uma aluna muito dedicada, viu, Joel? Além das pesquisas, ela está de professora voluntária, está dando aula tudo, que participa, ajuda todo mundo. Então, onde você for seguir a sua carreira no futuro, você tá... vai se dar bem, certamente. É. Dá para sentir pelo perfil, né? Impressionante, né? Ela começou a falar, a gente já percebe, né? Com certeza. Muito sucesso para você, viu, Geisa? E Obrigada. parabéns novamente pelo seu trabalho. Obrigada. Parabéns, então. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Pode encerrar, Abrantes, a gravação. Boa tarde. Até mais tarde, viu, Abrantes? Eu não sei se é você que vai acompanhar a defesa do.